Bom dia! Estamos em Madrid participando da COP25 e agora pela manhã será realizada a Assembleia do Undertul Coalition. São 220 estados nacionais representados é, nessa grande reunião. Estaremos representando o governador Paulo Câmara, o estado de Pernambuco. E aqui apresentaremos as políticas de enfrentamento às mudanças climáticas que o estado de Pernambuco tem consolidado desde 2010. Nesse ano de 2019, na Conferência Brasileira de Mudanças do Clima, realizada em Recife, nós tivemos a oportunidade de apresentar o nosso inventário de gases de efeito estufa. E com ele também, agora, estamos trabalhando as metas setoriais para que Pernambuco dê sua contribuição fundada naquilo que se consolida hoje como a principal ação necessária para o enfrentamento das mudanças climáticas, que é a luta por um modelo de desenvolvimento sustentável. É sabido que esse modelo de desenvolvimento que extrai o máximo possível é, dos recursos naturais, não reciclando, não reutilizando os materiais, é realmente o um grande problema. Na realidade, a pobreza também é um outro grande problema que precisa ser enfrentado, porque a exclusão social ela também compromete é, esse modelo de desenvolvimento que nós precisamos construir, que é o um modelo de desenvolvimento sustentável. E isso se relaciona com o enfrentamento às mudanças climáticas. Esse é o debate, é o debate do modelo de desenvolvimento sustentável. Por isso, Pernambuco apresenta aqui suas políticas.